Fala, meu querido! Espero que você esteja muito bem ao iniciar esse vídeo. E hoje eu quero te convidar a ser o autor da sua história. Sim, fazer um curso intensivo através desse vídeo aqui para que você seja o protagonista da sua vida. Meu nome é Jeremias Barbosa, sou Master Coach e desde já eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, ok? Indicar os nossos vídeos aí para quem fizer sentido para você e que você já pegue... Agora, uma, uma caneta, um papel, porque vamos dar várias ferramentas para que você possa estar tá desenvolvendo esse assunto que vamos falar, sobre ser o protagonista da sua vida. Várias ferramentas. E já começo fazendo algumas perguntas para você. Você já se deu conta que você tem o poder de viver a vida que você sempre quis? Que o bem mais valioso que você tem pode e deve ser despertado o quanto antes? Quanto você tem percebido a importância de ser a sua melhor versão? Qual é a versão que você vive hoje? O que você realmente está vivendo hoje? Você tem sonhado? Quais os seus sonhos? Quando a gente fala de sonho com as pessoas, geralmente as pessoas dizem que tem, mas na verdade não são sonhos, são metas. Por exemplo, quando pessoas entram na minha frente e dizem assim, ah, eu tenho um sonho de uma viagem, ou sonho de uma casa. Quando você começa a falar com a pessoa da casa, ela não sabe se a casa tem dois, é, dois andares, né? quantos quartos tem essa casa. Enfim, você tem sonhado realmente de verdade? ou simplesmente tem colocado metas vazias dentro da sua, da sua mente. Você tem realmente sido, sido o protagonista da sua vida? Então, eu quero te convidar agora a escrever o um novo roteiro da sua vida, a ser o protagonista da sua história. Todos nós temos aí a oportunidade, temos uma chave, que é a chave mágica na nossa vida. A chave para darmos aquela virada e podermos viver realmente com mais significados. Todos nós temos a oportunidade de transformar as nossas vidas. O que é transformação para você? Em que momento da sua vida você viveu uma transformação? Quando você desperta o melhor que há dentro de você, você daí começa a realizar os seus sonhos. Porque a transformação ela começa com a imaginação. Lembra? Nosso cérebro não sabe a diferença, do que é real e do que é imaginário. Então, se você consegue sonhar, você pode realizar. O que você tem sonhado? Quantos sonhos você conseguiu realizar, tirar do papel? Para agora e faz uma reflexão de toda a sua vida. Quantas coisas importantes para você, você conseguiu realizar? Quando você coloca foco e dedicação, com certeza você consegue atingir os seus objetivos. E a transformação, ela começa com as percepções que você tem. Percepção do mundo, dos outros e de você mesmo. E hoje, então, vamos aí ter essas ferramentas para ajudar você a ter essas novas percepções. Então, visualize um desejo que você anda querendo muito, um sonho. Esse sonho talvez seja uma viagem, talvez seja ter mais tempo com a sua família, talvez esse sonho... Seja passar é, no vestibular, conseguir se formar numa faculdade, se casar, abrir um negócio, viajar para um outro país, morar em um outro país. Qual é o seu sonho? Para agora e pensa. Talvez um sonho de criança. O que, que você anda sonhando? Sonhe agora mais intensamente com isso. E coloque uma intenção, um desejo muito forte de querer viver isso. Fecha teus olhos e imagina você vivendo esse sonho. Como é viver isso? Quem está com você nesse sonho? Ok? Conseguiu imaginar? Foi fácil para você? Agora, com papel e caneta na mão, responda as seguintes perguntas. Qual área da minha vida eu quero melhorar? Talvez ser mais ativo, saber fazer planos, talvez parar de procrastinar, qual é a área que você quer desenvolver, melhorar na sua vida? Quais são as três grandes melhorias que você deseja para a sua vida? Responde aí. Que três áreas são essas? Profissional, familiar, pessoal? Eu não sei, aquilo que faz sentido para você. O que realmente você precisa mudar ou parar de fazer? Algo que você tem feito todos os dias. Procrastinado não termina aquilo que começa, está envolvido em assuntos, por exemplo, como relacionamento, e não consegue focar naquilo que você precisa para chegar nos seus objetivos. O que você precisa mudar ou parar de fazer? Consegue imaginar isso agora? Seja sincero com você. Escreve aí no papel de uma maneira muito genuína. Seja sincero. O que você precisa parar ou mudar? para chegar onde você realmente quer chegar. E a quarta pergunta é, o que significa para você estar vivo? Qual é o significado da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é o valor que você dá para a sua vida? Conseguiu responder? Ok. Depois que você colocou a intenção, nesse sonho que você tem, vem a decisão. Aonde você quer chegar? Quando você quer começar a agir? Escreve aí. Hoje eu decido tomar as rédeas da minha vida. Hoje eu decido me aprimorar todos os dias um pouco para chegar aonde eu desejo viver e o que eu mereço viver. Isso é muito importante que você tenha em mente. Ter esse, esse discernimento, que se você realmente deseja algo e todos os dias você se empenha para isso, você vai chegar. Tava vendo uma matéria um dia desse a respeito disso. Quão importante você se dedicar todos os dias, nem que seja pelo menos cinco minutos por dia, dentro daquele sonho que você tem. Por quê? Porque a sua mente começa a criar e a formar e a viver aquilo que ela, ela realmente sonhou. Você tem feito isso? Qual foi a última vez que você parou para realizar algo importante na sua vida? Vivemos hoje na era da psicotecnologia, a necessidade de aumentar a nossa capacidade interna de autoconhecimento e elevar o máximo nosso potencial. Já viu isso? Como as pessoas hoje estão preocupadas em realmente ter muito conhecimento? Assim, né? Hoje vivemos num mundo onde as informações elas correm de uma maneira muito rápida e as pessoas ficam um turbilhão dentro da, da mente delas né? para poder colocar tudo isso em prática. E o que acontece? Elas acabam ficando vazias no campo das emoções. Elas deixam de usufruir a coisa mais importante que se tem na vida, que é o tempo presente. Como você tem vivido o seu tempo hoje? O que significa o tempo para você? O tempo presente é o maior aprendizado que uma pessoa pode ter. É algo que traz cura e que traz felicidade. A pergunta, então, que não quer calar. Como você tem aproveitado o seu tempo? Você realmente tem usado ele de uma maneira a curar e trazer felicidade? Você vive o que o pessoal, as pessoas hoje dizem, o mindfulness. Então, aproveite bem o seu tempo, que é o presente. O futuro, o passado, não existe mais. E o futuro é apenas uma percepção que a mente tem. Ok? Muito bem, você conseguiu imaginar, você conseguiu colocar uma intenção naquele sonho e você tomou agora a decisão. Agora, eu te convido a pensar em ter uma tomada de ação. Dentro disso tudo que nós falamos, qual é a ação que você vai ter? Agir é parar de ficar protelando, é parar de se justificar, é parar de mimimi, é parar de se sabotar. Agir é honrar o maior presente que você tem, que é o seu tempo. Sabe aquelas desculpas que você anda dando para não fazer aquilo que você precisa fazer? Quando você age, você deixa isso para trás. O quanto hoje você tem agido? Seja bem sincero, quanto do seu tempo hoje você tem tirado para ser realmente útil? Ou você apenas usa o tempo como algo supérfluo? Você tem valorizado o tempo que você tem para chegar onde você quer chegar? Tem valorizado o tempo com a sua família? Enfim, qual é o valor que o tempo tem para você? As perguntas que eu faço agora para reflexão é, o que tens feito com o teu tempo? Você tem honrado os esforços que os seus pais e os seus antepassados fizeram para que você existisse hoje aqui? Você já parou para pensar nisso? Por que, que você existe? Por que você está aqui? Por que você é filho do seu pai e de sua mãe? Já parou para pensar nisso? Qual a importância que isso tem na sua vida? Você está honrando isso, esse tempo? Quanto tempo você acha que vai viver? O que você vai fazer com esse tempo? Qual é a marca que você vai deixar no tempo? Lembre-se agora de todas as vezes que você disse que ia ter mais tempo contigo, com a sua família, queria ver aquele filme no cinema, que você disse que ia no médico. Consegue pensar nesse momento que você disse que ia fazer isso? e nunca aproveitou essas oportunidades? Você conhece alguém que já disse que iria fazer isso, e acabou não fazendo, e hoje não tem mais como usufruir esse tempo? O que você pensa disso? O que você realmente acredita a respeito disso? Agir é uma atitude de romper com a auto-sabotagem, e permitir você sair da zona de conforto. Sabe aquela zona de conforto, quando você está no seu sofá, na sua cama com seu celular na mão, perdendo aquele tempo que poderia ser valioso fazendo outras coisas, outros, outros projetos, fica se auto-sabotando. Como é que está sendo esse tempo para você? Quanto tempo você tem gastado com isso no seu dia a dia? Você acha que poderia estar usando melhor o seu tempo em relação a isso? São perguntas de reflexão para que você entenda que para ser o protagonista da sua história, você precisa saber saber. Aproveitar bem o tempo. Você precisa saber imaginar o que você quer, saber sonhar, colocar uma intenção, tomar uma decisão e agir. Ou seja, você não tem muito tempo para perder para poder viver isso tudo. Quando você vive o presente, você está mais perto do seu estado desejado. O que, que é isso? Estado desejado. É poder chegar àquele ponto que você realmente sonha todos os dias. E a respeito disso nós iremos falar agora um pouco, Tá? em como podemos viver e chegar nesse estado desejado. Então, tem aqui quatro perguntas, e eu quero que você escreva e responda de uma maneira muito sincera. E a pergunta número um é, você pensa mais sobre o que aconteceu ontem, sobre o que vai acontecer amanhã, ou sobre o que está acontecendo agora? Aonde está a sua mente em relação ao tempo? Passado, futuro ou presente? Você está ansioso pelo churrasco que você vai comer no domingo, ou você está feliz com a comida que você tem no prato? Já parou que tem muitas pessoas que fazem isso, sempre pensando no que vai acontecer final de semana, o que vão comer, o que vão beber, na festa, na balada. Você é desse tipo? Você pensa em como você vai usufruir as férias com os seus filhos, ou você hoje, nesse momento, está aproveitando o tempo para demonstrar amor e carinho a eles. Como está isso dentro da sua mente? Você hoje está pensando em abrir um negócio daqui a um ano? Ou você acha que poderia começar agora esse grande empreendimento? A sua mente está aqui agora? Ou ela busca pensar nos seus pais, nos filhos, na casa, nos amigos? Em que tempo a sua mente está vivendo agora? Olha só que perguntas poderosas. Isso te ajuda a entender em qual estado desejado você quer viver. E vamos agora, então, refletir um pouco mais sobre o estado presente e o estado desejado, que é algo que o coach faz com grande maestria. Porque o coaching é o quê? É a arte de ajudar a levar você do ponto A ao ponto B. E o estado desejado, ele começa com autofeedback. Ele começa com o exame da consciência e uma reflexão profunda. Toda pessoa que me procura, ela realmente já sabe o que ela quer. Ela só não sabe organizar isso dentro da sua mente. Então, qual é o exame de consciência que você faz hoje a respeito da sua vida? O feedback, o auto-feedback que você dá. Ele é positivo, ele é negativo, ele é profundo ou ele é raso? Quais reflexões que você tem feito da sua vida? O estado atual, então, é esse, quando você faz essas reflexões. E dentro disso você desperta o quê? O estado desejado, que é aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo que você tem, aquele estado interno que você quer viver de felicidade. Porém, entre o estado atual e o estado desejado, existe um caminho a se percorrer. Você tem que caminhar o caminho, uma jornada de evolução, de transformação. E durante essa caminhada é que você começa a ter novas percepções a respeito de você, do mundo e do outro. É durante essa, essa jornada que você começa a entender como você funciona. Você começa a entender e a decidir o estado interno que você quer viver. Se é de alegria ou de tristeza. Se é de comparação julgamento ou é de felicidade, de satisfação, de mindfulness. Como você tem aproveitado o seu tempo. Então essas reflexões a respeito do estado atual e o estado desejado, eles podem te ajudar a, a trazer essas grandes percepções, ok? Quando você traz o estado desejado para o estado atual, é como se você estivesse trazendo o futuro para o presente. E o coach é exatamente isso, ajudar a pessoa a trazer estado desejado para o estado atual. Futuro no presente, viver isso. Se você pudesse fazer isso hoje, o que você faria? O que você estaria vivendo? Quando você hoje reconhece o seu estado atual, você reconhece o seu passado. Você reconhece a história, honra e respeita a história que você conta da sua história, a história que você conta da sua família. Você tem feito isso? Qual é a história que você conta da sua história até aqui? Qual é a história que você quer contar da sua história quando estiver no estado desejado. Então essas reflexões te ajudam a pensar nisso. Quando você estiver no caminho de transição entre esse estado atual e o estado desejado, você vai conseguir desbloquear aquelas crenças que estão te travando. Você vai reconhecer e ter a clareza dos papéis. Você vai conseguir despertar o seu potencial. Além disso, você vai descobrir a sua missão e viver o seu propósito. Você sabe qual é a missão da sua vida? Você sabe qual é o seu propósito? Já parou para pensar nisso? Como você quer ser o protagonista da sua vida se você não sabe qual é a sua missão? Qual é a visão de mundo que você tem hoje? O que as pessoas que estão ao seu redor têm a ver com a sua história? Como viver o seu propósito pode definir você ser o protagonista da sua história? Então, são... Pequenos detalhes que, com certeza, faz com que você tenha clareza para que você possa ser o protagonista da sua história. Você agora teve uma percepção sobre o seu estado atual, sobre o seu estado desejado, o que você precisa fazer, mas tem algo muito mais importante, que é a mudança de hábito. Que hábitos você precisa estar mudando para chegar nesse estado desejado? Um hábito leva aproximadamente 21 dias. Procure saber aquilo que anda te atrapalhando, ok? Para que você possa fazer essas mudanças. Precisamos saber aonde estamos posicionados no mundo. Você sabe qual é a posição que você tem no mundo? Você se sente pertencente aos sistemas que você vive hoje? Como você se posiciona nos sistemas que você vive hoje? Você tem hoje é, tomado a rédea da sua vida dentro desse sistema? Sabia que os ambientes em que vivemos geram energias que nos influenciam? A psicogeografia diz que os ambientes que estamos, eles são capazes de gerar em nossos corpos várias, diversas reações químicas. Então, reflita no que eu vou te dizer agora. Nessa frase que é muito poderosa. A distância que eu tenho do outro é a mesma distância que eu tenho de mim mesmo. Como você tem se relacionado com o próximo? As reações químicas que você tem nos ambientes que você vive, as pessoas que você convive. Tem te fazido bem? Quando você convive com as pessoas, você tem a oportunidade de estar se transformando, de fazer um exercício né, de aprimoramento. Mas a grande questão é, esse tipo de relacionamento desses ambientes, tem te ajudado a ser a pessoa que você realmente quer ser? Pare e faça essa reflexão agora. Para sermos o protagonista da nossa história, precisamos saber como anda a nossa autoimagem e saber a relação disso com autoestima e autoconceito. Olha só, autoimagem. Autoimagem é tudo aquilo que pensamos sobre nós e o que os outros pensam sobre nós. A forma que nos vemos influencia a forma que os outros nos veem. A forma que nos vemos reprograma a nossa mente para sermos o que queremos. Como você se imagina, assim você é. O que você pensa e age tem um reflexo nas outras pessoas, em como elas irão te sentir. Lembre-se que os seus pensamentos e ações geram reações. E a grande pergunta é, qual é a forma que você está se vendo hoje? Qual é a forma que as pessoas te sentem hoje? Saber sobre a nossa autoimagem traz essa percepção, traz a nossa consciência o que precisamos fazer para ter a autoimagem que queremos ter. Trabalhar a autoimagem é colocar em coerência aquilo que está dentro de nós com as práticas que queremos transmitir ao mundo. Lembre-se da frase que eu sempre digo, quanto mais eu me conheço, mais eu me curo, mais eu me transformo, mais eu me potencializo. Qual é a autoimagem que você tem a respeito de você? Agora vamos entender a relação que existe entre autoconceito, autoimagem e autoestima. É importante entender que toda reação positiva ou negativa é uma resposta daquilo que acreditamos ser verdade. São as crenças que nós temos. E a nossa mente, olha só, ela é uma máquina de gerar imagens e encarar isso como se fosse uma verdade. Com isso em mente, então, entendemos que o autoconceito é tudo aquilo que julgamos e consideramos sobre nós. Esse conceito é que forma a nossa autoimagem e o que determina essa nossa autoestima é a forma que isso foi implantado na nossa mente. Esse conceito foi implantado se ele foi de uma forma negativa ou positiva. Eu te convido, então, a reprogramar a sua autoimagem. Ok? Vai se conectando um pouco mais com você, sobre a sua pessoa. Olhe para dentro de você agora e responda as seguintes perguntas. Como está o seu autoconceito? Como você se descreve? É de uma forma mais positiva ou é, de, ou é negativa? Quais são as suas características mais poderosas? E se você pudesse e tivesse o poder de criar novas características muito mais fortes e de mudar algo dentro de você, o que você transformaria? Como você encara a sua autoimagem? Do que você tem medo de ser? Quem você é quando você está sozinho? Quando ninguém está olhando? Sabe aquele momento que você está na frente do espelho sozinho? Quem realmente você é nesse momento? Quem é você quando está falando com você mesmo? É congruente com o que você mostra para os outros? Como você imagina que é a verdade sobre você? Qual é a verdade que você acredita sobre você? Qual é a verdade que você assume, a partir de agora, a partir de hoje, sobre você? Pare e pense. Responda, reflita, volte o nessas perguntas para que você possa estar reprogramando essa sua autoimagem de como você anda é, se vendo, se é de uma maneira positiva negativa, aquilo que você tem de bom, de poderoso, a forma que você quer se ver, sobre aquilo que você tem medo. Pare, reflita a respeito disso e faça novamente, reimprinte reimprint dentro de, da sua mente aquela pessoa que você realmente quer ser. Agora eu te pergunto, você tem o hábito de se autoobservar? Olha só que interessante. Ao desenvolver a autoimagem, nós ficamos mais positivos e geramos um círculo de coisas boas que nos trazem mais conhecimento e amor próprio. Sim, quando você aprende a se observar, você começa a gerar um, um, um campo de energia positiva. As coisas começam a fluir porque a sua autoimagem ela é congruente com aquilo que você pensa a respeito de você. E com isso em mente, eu vou te fazer novas perguntas. Quando você se olha, do que você mais gosta? E do que menos você gosta? Já parou para pensar? Aquilo que você mais gosta fala mais a respeito de você ou das pessoas que estão à sua volta? É um reflexo daquilo que você herdou da sua mãe, do seu pai? Aquilo que você mais gosta dentro de você? O que realmente é? O que influencia na vida dos outros? Por que você é assim? Por que você gosta de ver isso? E aquilo que você não gosta, de quem é isso? Com quem você aprendeu? O que você pode fazer para mudar isso que você não gosta? E se você pudesse mudar, o que você hoje mudaria? Que percepções diferentes você teria? Ao fazer essa autoanálise, você está então reprogramando e trazendo a consciência aquilo que realmente é muito importante para você. Saber o que o mundo pensa de nós é um exercício para sermos mais congruentes com aquilo que transmitimos. O que as pessoas sentem quando te conhecem? Olha só que pergunta poderosa. O que as pessoas sentem ou o que elas percebem quando elas te veem pela primeira vez? Qual a impressão que você passa quando elas te conhecem? Qual é a sua percepção do sentimento, a reação do outro quando elas te conhecem? Meu Deus, que pergunta! Qual é a sua percepção do sentimento que re... da reação do outro quando ela te conhece? Você se apresentou, a pessoa teve uma reação. Aquilo que você sentiu foi bom, foi ruim, poderia ser melhor? É do jeito que você gostaria que fosse? Olha só que pergunta poderosa! Como você se sente em relação ao sentimento dos outros? E a última pergunta é: Como você gostaria de ser visto? Aprender a se auto-observar é saber responder com muita eficácia a todas essas perguntas. Agora eu quero fazer uma reflexão com você para saber se você já sentiu isso. Ius. Eu falei ios. Ius. Tá bom. Beleza. Agora eu quero chamar a atenção de vocês a uma reflexão. Talvez você já passou por isso em algum momento. Sabe aquela impressão de que quando você chega a um lugar e a sua presença, a sua postura, o seu olhar falam por si só? Talvez você já viveu isso em algum momento da sua vida. Talvez numa festa, um aniversário, quando você conheceu a sua esposa, né, o seu marido, né, você chegou causando. Lembra disso? Lembra quando você sentiu isso? Olha só, como é que você gostaria de ser visto pela primeira vez? ao conhecer alguma pessoa. O que você precisa garantir para que essa imagem, essa sensação, seja real para essas pessoas? O que você precisa reforçar todos os dias para que essa imagem que você quer transmitir seja real? O que imaginas ganhar quando as pessoas puderem, ao primeiro encontro, perceber isso em ti? Já parou para pensar sobre esse sentimento ser algo cotidiano para você? Com certeza é algo maravilhoso. Agora, eu compartilho contigo uma história, que é sobre Michelangelo. Certa vez, perguntaram para Michelangelo como ele conseguia esculpir anjos tão belos. E Michelangelo respondeu, eu enxergo o anjo na pedra e vou removendo tudo o que há ao redor dele. Por que, que eu te conto isso? Porque a nossa autoimagem, o nosso autoconceito é mais ou menos a mesma coisa. O que você tem dentro de você é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo único. Ninguém é igual a você. Se você quer transmitir essa imagem, esse conceito, né, desenvolver essa autoestima que você precisa ter para viver ser o protagonista da sua história, você precisa apenas aprender a reconhecer as suas qualidades, as suas características. Todo ser humano ele é dual, tem sua parte boa sua parte ruim, mas nós fazemos as pazes com o nosso lado ruim e vivemos o nosso dia com aquilo que temos de maravilhoso, porque com certeza é isso que vai agregar a outras pessoas. Aprenda a observar o belo, principalmente dentro de você. Seja o protagonista da sua história. Para finalizar, né, a grande ferramenta de, de análise que eu vou passar para você, que são as oito perguntas, para que você possa ser esse protagonista. Reflita agora, responda com bastante verdade. A primeira pergunta é, você é o protagonista ou o coadjuvante da sua história? Hoje, você está terceirizando isso? Você é realmente o protagonista da sua história? A segunda pergunta é, como você deseja estar ao completar os seus 80 anos de vida? Eu espero que você viva muito mais, eu quero viver no mínimo até 120 anos. Mas quando você fizer 80 anos, como você deseja completar isso? Uma maneira muito positiva, sendo protagonista da sua vida... Essa é a segunda pergunta. A terceira é, o que está por trás dessas suas escolhas? As escolhas que você decidiu tomar agora né? e começar a viver isso. A quarta, a quarta pergunta é, o que te impede de ser genuinamente o protagonista da sua história, de ser um grande vencedor? O trabalho que você tem para ser um fracassado ou um vencedor é o mesmo. Então, o que, que te impede de ser o protagonista da sua história? A quinta pergunta, se a vida fosse um filme, qual seria o nome desse filme? A sexta, o que te impede de ir além, de fazer coisas extraordinárias? Todo ser humano nasceu com uma divindade, com algo único, com um dom e um talento. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que você quer deixar nesse mundo como uma marca? Já parou para pensar? Então, o que está que te impedindo de ir além? A sétima pergunta é, como verdadeiramente você vê a sua vida? Ela está sendo observada por você de uma maneira positiva, da maneira que você gostaria de estar vendo? Você está vivendo com plenitude? Seja muito franco agora, qual é a maneira que você está vendo a sua vida? E a oitava pergunta é, qual é a história que você vem contando da sua história? A honrar e respeitar a minha história... Eu passo a ter o controle daquilo que posso fazer e viver de acordo com meus sonhos, com tudo aquilo que eu planejo. Ser o protagonista é fazer o que, eu, o que precisa ser feito e seguir o caminho que você traçou, que vai trazer o melhor para você. É não terceirizar a sua vida para outras pessoas. Ser o protagonista da sua história é encontrar um sentido maior naquilo que você faz hoje. É assumir o controle da sua vida, é ser o autor da sua história, é ser líder e senhor da sua história. E principalmente, ser o protagonista da sua história é estar em paz com aquilo que, não, que você não pode controlar. Tem coisas na vida que a gente não entende, e quando você apenas aceita e vive em paz com isso, para achar a resposta no futuro, você consegue ser o protagonista. O que você é no seu interior ou sente que pode ser está atrelado ao que você transmite ao mundo com a sua presença. Esteja bem consigo mesmo, pois isso é o combustível para acelerar a sua autoestima e a sua autorrealização. Galera, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, que você possa trazer novas percepções aí a respeito desse assunto, que você possa compartilhar com as pessoas que faz sentido para você, é esse tema que eu tenho certeza que vai ajudar muito, muitas pessoas, tá bom? Seja o protagonista da sua, da sua história, impacte o mundo com a forma de viver, a sua forma única de viver, que eu tenho certeza que você vai conseguir trazer mais felicidade para a sua vida. Galera, muito obrigado, gratidão e até o próximo vídeo.